Caro aluno, o objetivo da terceira semana é debater o papel das políticas públicas de educação básica no contexto da globalização econômica e do neoliberalismo, e também conhecer a LDB e suas regulamentações com ênfase na integração entre educação básica e educação profissional e tecnológica, EPT. Legislação e financiamento na educação. Para desenvolver esse assunto, propomos o Fórum 2, integração entre a educação básica e a educação profissional e tecnológica. Essa é uma integração possível? Vamos descobrir estudando o material sugerido e participando efetivamente do Fórum numa construção coletiva do saber. Por isso, a sua participação é muito importante. Reforçamos que é essencial a dedicação aos estudos. Siga as orientações e bom trabalho. Seu sucesso depende do seu esforço. Um forte abraço e até a próxima semana.